E aí clã Sheldon, aqui. hoje a gente está voltando com a Eterna uma Metroidvania sensacional para PC e multiplataformas. A gente está fazendo gameplay completa e hoje é o último episódio da nossa série, vamos lá? No último vídeo a gente atravessou essa, essa área aqui, do Jardim Situantes. E é a primeira coisa que a gente vai fazer hoje, o mais importante é encontrar um mercador. É de grande sabedoria fazer isso. isso? É o carga dimensional. Mais uma carga dimensional. Pronto. Prontinho. Agora a gente está com as duas cargas dimensionais. É tudo necessário aí para que a gente atravesse essa essa nova área aí, com tranquilidade. Beleza, está aqui, fachada real onde a gente enfrentou a ninja de luz. E a gente pode ir para a direita ou para a esquerda. Menininho que a gente queria. Eu quero o mapa da região. E é só o que eu quero dele. Pra cá eu acho que não vai ter. Vai ter algum item, alguma coisa assim. Ah, sim. Definitivamente não tem por que ir pro lado direito a não ser pegar o mapa. A vez que pegou o mapa, vamos voltar. Por isso é importante ter os frascos abastecidos porque a frustração é muito grande. É legal que todos os inimigos eles dão uma quantidade de XP monstra, principalmente esse menino aqui, ó. Esse aqui é o cara. vamos atravessando vagarosamente aqui. Muito cuidado com essa menina. Vindo para a esquerda, a gente vai ter esses dois caminhos. A gente vai optar primeiro por vir por este. Perfeito. É um baita exercício de paciência essa área. O uh, concurso a gente chegou desse lado. Olha só que maravilha. segurinha Tá, ah, muito XP mesmo. Já, já, é o caminho correto, subir por aqui. Aí nós temos lado esquerdo e lado direito. Bom, a gente, relou ali, né? Então vamos entregar. Olha que maravilha. A gente vai fazer isso aqui, ó. Usou o escudo. E a gente acha o primeiro trono. Ainda bem, né? Ainda bem. Oh. Ficamos Vamos caminho errado. Tinha que ir por baixo primeiro. Oh, não. Vem cá. A gente vai por aqui, vamos tomar uma espadada na orelha. Bastante traumático. Olha, conseguimos. Por favor, não atire esse trem não. Ixi, só vai piorando. Só, <risos> só vai piorando. Aí a gente tem que subir ali. O jogo é tão justo, tão justo que você já começa tomando dano assim que nasce. Uma XP deliciosa. plataforma ali, né? Ué, <risos> às vezes eu não entendo esse jogo. Isso eu não entendo mesmo. mas deu tudo certo, meio, meio torto, mas deu tudo certo a gente conseguiu chegar onde queria olha isso <risos> dá uma olhada parkour violentíssimo Esperar a plataforma Beleza, agora tem trem feito. Não tem como atirar através do da... negócio da energia negra, a gente faz assim aqui, ó. Pronto. Olha que beleza, você sempre faz assim né, tá bom. Boa quantidade de dano, vamos avançando. evitando e derrotar os inimigos, acabando derrotando esses aqui só por questão de não me atrapalhar. Agora a gente pegou um ponto, vamos colocar ele nisso aqui, ó. Imune a em empurrões. É uma maravilha. Você fica fixado no chão. Dá para vir por aqui, tá de novo, Passar nas costas dele e vamos embora daqui. Coisa não parece muito tranquila, nossa, que maravilha. de novo. Oh, você que não até aqui. Sem problema. Esperamos nosso negócio. Aqui é maravilhoso. Sempre que acontece isso... Do Inimigos ficarem meio que presos. Nossa, olha isso, esqueci disso. Carregadinho. dá bem que derrubou a poção. Aqui eu... cheguei a me desesperar. Que eu não imaginava que dava pra imaginei que dava pra pular e encostar ao mesmo tempo. Tá nas costas desse aqui. aí chegamos na primeira engrenagem são duas engrenagens que a gente tem que ter acesso elas removem essas partes brancas do mapa e substituem por partes de trevas e a gente faz assim ó, em vez a gente retornar tudo a gente tem que refazer todo o caminho a gente vai usar essa maravilhosa porção Aê. E pro lado direito que tem que ir? Pro lado esquerdo a gente vai encontrar alguns itens bem em cima da. bem em cima da.. do trono ali, mas.. não é o que a gente precisa ó oh. eu não quero enfrentar nada disso, só quero ir embora. Você que tem horas que é tão fácil, tem horas que é tão difícil. Olha só: o inimigo vem buscar. Base lá, aqui é a área anterior. Aí o chefe não é pra cá, Para direita. Olha isso aqui, que maravilha! Opa! Conseguimos com algum custo. Tinha um jeito mais simples, bem provável. viu? Só corre! Vamos ver se a gente tem algum... Save aqui mais perto dessa porta Tem okay? gente toma muito dano à toa Enquanto isso a música tá comendo no máximo ao fundo. Duvido você vir aqui. Ah, que bom. Olha só que legal. Oh, que, que coisa mais tranquila! Acho que eu tive uma ideia... Aí... Eu esqueço desse recurso. Você pode lançar uma flecha, ela vai ficar... Grudada, né? E aí você, quando usa a segunda flecha, você consegue... Pular de uma para outra, putz. Isso aqui parece que vai ser muito fácil. Vou entregar aqui logo. Olha é isso. É, não foi tão traumático quanto imaginei. Ah, Meu Deus. Conseguimos. O que tem mais? Ah, cara, puta mundo injusto. Oh, é o segundo totem. Que maravilha. Agora para não ter que refazer tudo aquilo. Missão completa. Ó. Oh. Vale a pena, porque voltar tudo essa parte é uma parte muito enjoada. Muito bem, vamos dar uma olhada onde a gente tem que chegar. Temos que chegar aqui. Sem assim, as partes amarelas, a coisa fica consideravelmente mais sossegada. De onde a gente está. Está aqui o troninho. E logo à frente já é a chefe. Maravilha, né? É difícil, hein? A chefe vai ser difícil. É isso aí. Muito bem. O que, que a gente fez antes de ir para chefe? A gente deu uma melhorada no nosso personagem, aumentando os corações. Agora a gente está dando 55% de chance de dar crítico. E o nosso crítico é de 265% do dano normal. Fora isso a gente tá aqui. Com os talismãs aumentam também. Crítico. E, e por, probabilidade de crítico. Por quê? Porque é difícil, chefe. Parece essa animaçãozinha. Ele entrando aí na porta. o É um chefe com poucas oportunidades de acertar ele. Né? Quando você tá falando em dano, é, de contato, né? Que é o que a gente optou. Então. Fora que é muito difícil desviar dos ataques dela, ela tem três fases. Ah, eles discutem um pouco. Vale lembrar que eles são um casal. E. E aí ela tá irritada com ele porque ele teve que derrotar o próprio filho. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Vamos lá. Esse primeiro ataque dela é cruel demais. A ignorou por completo, o ataque dela aí. Ficou só aí, ó, só espamar nela. E deu certo, deu certo. Conseguimos aí, uma boa quantidade de HP sem precisar carregar nada na segunda fase. Isso nunca é bom A gente caprichou no dano e ainda demos um dano extra. Agora gente... <risos> Quebrou até as duas plataformas. A gente vai usar a primeira coisa vai fazer é usar as duas poções assim que chegou aqui. Ela está bastante contrariada. Oh, oh, oh, Conseguimos derrotar ela. Foi só no spam mesmo, porque qualidade a gente não tem, então o jeito é esse. <risos> Vou ver o final aí. Ó. Oh. Vai em frente, acaba comigo, destrua tudo que passamos juntos, continuamos sendo maior né? Do, é. do caos em um mim, intentei tudo e não podemos escapar. É impossível alterar as regras, mas o destino pode ser modificado. Sinto pena de você, o poder te cegou tanto. Suas trevas tiraram de você tudo o que amou nós, nosso filho. Você viverá sozinho por toda a eternidade e essa será a sua sentença final. Está satisfeito? Nunca me senti melhor, tomei conta de tudo e agora sei que ficará em segurança. Não entendo. Calma, vou te mostrar. Ó, oh, Toma. Me fala um negócio ali não, pé da É isso, isso aí, pessoal. Concluída a gameplay de Eterna Noctis. No modo mais difícil, como pedido, foi terrível de fazer. <risos> foi muito difícil mas a gente conseguiu. Obrigado a todos que acompanharam a série. Deixe o seu like, se inscreva no canal, nos nossos vídeos a gente também tem outras séries de jogos parecidos, Metroidvanias, Buglike, jogos recomendados. Olha, ainda tem mais uma cena. Mostrar o oráculo. Porque ninguém sabia que eu, na verdade, alteria o destino da alma conforme a minha vontade. Ah, continua então. Ficar na guarda aí de até à noite. duas. parabéns, tá ótimo, tá ótimo. Cinquenta por cento, quase 20 horas jogado. Bom, mais uma vez, obrigado pelo acompanhar. Até o próximo vídeo. Viva a amizade!